30 dicas de organização essenciais para a sua vida 1. Um, fazer um pouquinho por dia é a melhor maneira de se organizar 2. Dedique 5 minutos do dia para jogar fora o que não presta, embalagens, papéis e lixo mesmo. 3. Organização é um hábito, crie o hábito de organizar algo todo dia 4. Veja sua casa como um santuário, nada de tralhas sem sentido, que só ocupam espaço e atrapalham a sua vida 5. Aproveite o tempo que você tem, limpe a pia do banheiro em 30 segundos depois de escovar os dentes. 6. Crie listas diárias de coisas a fazer e vá riscando à medida que for fazendo. 7. Durma bem, porque sem isso você não conseguirá fazer nada direito. 8. Foque no essencial e esqueça o resto. 9. Pare de comprar coisas desenfreadamente. 10. Não guarde o que você não usa. O acúmulo de coisas dificulta a organização. 11. Cuide do que você tem, pois assim precisará comprar menos. 12. Doe mais. Ninguém nunca ficou pobre por doar o que não usa. 13. Planeje o dia seguinte. Isso evitará o estresse pela manhã. Antecipe tudo o que puder. 14. Resolva coisas rápidas, em vez de postergá-las. Se apareceu algo para fazer e dura menos de 2 minutos, resolva no ato. 15. Cuide da sua alimentação. Assim como dormir, é essencial se alimentar direito para ter energia e não ficar doente. 16. Simplifique. 17. Faça backup para não perder os seus arquivos. 18. Preencha o tempo da sua vida sabiamente. Veja como você pode organizar seus horários a fim de conseguir ir atrás do que deseja. 19. Leia mais. Existem dezenas de livros e revistas com ideias de organização. 20. Defina o local de cada coisa. 21. Use organizadores para garantir que está aproveitando todo o seu espaço de armazenamento 22. Guarde as roupas e sapatos que não estiver usando ou não vou usar em breve 23. Potinhos para algodão e cotonetes são também uma ótima forma de como organizar o banheiro 24. Guarde o que você usa com menos frequência em cestos ou potes. 25. Limpe o fogão sempre que o sujar ao cozinhar. 26. Mantenha a máxima sujou ou lavou. 27. Faça destralhe a cada 15 dias. 28. Aplique o minimalismo em sua vida. 29. Antes de dormir, lave a louça. 30. Anote essas dicas e pratique por 30 dias. Seja persistente até tornar o hábito diário. Este vídeo foi útil? Deixe sua crítica, elogio ou sugestão nos comentários. Aperte o botão curtir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.